Vem aí um adversário! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! No vídeo de hoje vamos jogar Super Side Kicks 3! E no vídeo de hoje teremos a participação de MM Players! Então, sem enrolar, vamos pro jogo! Bem, amigos do YouTube, estamos aqui de volta para acompanhar as emoções de Brasil e Argentina. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Lá vem o Brasil para o ataque. Bateu em cima. Bateu para fora. Lateral que favorece o Brasil. Chutou pro gol e apareceu o um zagueiro para fazer o corte. Escanteio. Vai o Brasil na cobrança do escanteio. Tocou pro meio, ajeitou, bateu. Olha o cruzamento. De cabeça. Voltou, chutou na trás. Tirou tinta da trave. Vamos lá, vamos lá. Perdeu a bola. Olha a Argentina se aproximando. Bateu em cima do goleiro. Olha o perigo! Olha o contra-ataque! Driblou chutou pro gol! O Brasil insiste! Olha a Argentina chegando Chegou muito mal na bola Lá vem a Argentina para ataque já recuperamos a bola. Está acirrado. Tocou para trás. Arriscou. bateu. Brasil! Gol! para o Brasil, 0 para a Argentina toque. Olha a Argentina para ataque Eles estão vindo para cima Chutou no goleiro Tira a zaga De novo, pegou muito mal na bola Chutou muito fraco Argentina vem pra cima. A disputa tá acirrada. Tafaneu, salva de novo. Vamos lá. Tira daí, tira daí. Hum, deu mole o zagueiro falta. E falta Entrada dura Vai pintar cartão Lá vai a Argentina na cobrança Correu certinho, apontou, atirou Sai, sai, sai Sai, sai, sai Que é sua, Tafarel Super Tafarel defendeu de novo Olha a chance Perdeu a bola é lateral para a Seleção Brasileira. Pode ser agora. Outra vez. Não esqueça que temos vídeos novos toda semana. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Demorou demais. Tira a bola dele. Isso agora. Lateral. Olha a Argentina chegando Olha o perigo O juiz mandou seguir Não perca neste sábado comandos atrás das linhas inimigas. Lateral. Hum. Lá vai a gente o cobrança do escanteio. Cruzou para a área e tira a zaga de qualquer maneira. E aí, ficou com vontade de jogar? Então considere participar de um vídeo aqui no canal. Acesse o nosso grupo no Discord. Todos os links ficam na descrição do vídeo. De novo, olha o perigo Bateu Voltou Atirou E é gol da Argentina Como é que pode? Vai terminar o jogo Tudo igual, um para o Brasil Um para a Argentina Ergue o braço, árbitro E agora vamos para a decisão dos pênaltis Vai o Brasil para a cobrança do pênalti. Partiu, bateu! Golaço! Oh. Goleiro para um lado, bola para o outro! Gol da Argentina. Tá dois a dois. Vamos lá. Vai, Brasil. Bateu. Hum, defendeu o goleiro. Três a dois para a Argentina. Tio bateu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tafarel. Sai, sai, sai, sai. Sai que é sua, Tafarel. Uh, defendeu o goleiro. Essa não. Agora se der acertar esse gol... Acaba a partida. Vamos lá. Vamos lá. Sai que é sua, Tafarel. Agora é morte súbita nos pênaltis. Vamos lá. Golaço! Agora. Pega essa. Beleza. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, que é sua, taparela! Tá